Olá pessoas, bem, basicamente vocês sabem o que é Dress, né? Enfim, basicamente quando você zera o jogo, você vai no elevador e escapa da Figure, depois cai em cima do elevador e faz ele ir muito rápido, a Figure então cai em uma espécie de mina, e daí o elevador quebra pela rapidez. Minha teoria é sobre como vai ser o capítulo 2. É de que ele provavelmente será uma mina de extração de minérios, ou coisas parecidas, talvez um laboratório... O ambiente onde estamos é de uma caverna. Inclusive, a figura cai em um lugar onde com certeza é uma parte da mina do hotel. Mas enfim, vocês estão ansiosos por o capítulo 2 de Doris? O que vocês acham que vai ser o capítulo 2 de Doris? Deixem nos comentários!